Nova York é uma cidade muito grande. E a gente se apaixona e se impressiona. É a cidade que nunca dorme. Mas às vezes precisamos relaxar. Eu tenho e o Central Parque é perfeito para isso é conhecido como Refúgio Verde de Manhattan. E essa é a Marta. Ela tem um blog super legal com dicas para quem quer conhecer Nova York. Se olha para ela assim, se reconhece Pedalice. É a maioria das, das estátuas, monumentos, você não pode subir, mas esse daqui é pra realmente subir e aproveitar. Dizem que essa fonte é a mais famosa da cidade. Realiza desejos. Você tem uma moedinha que a gente possa jogar? Preparada? Pensa Olha, no eu tô desejo. Eu tô, tô, tô, tô, tô achando que é a mesma, pele, a mesma moeda. <risos> Joga bem longe. Peraí, preparada? Pensa no 3, ok? 1, 2, 3. Tá bom? <risos> Foi o que ela cair. O memorial é a coisa mais linda de se ver. Tem esse nome por causa de uma música do John Lennon Eles fizeram um mem esse memorial pra ele e chama Strawberry Fields Forever, que é uma das músicas dele E tem esse símbolo lindo do Imagine que representa tudo que ele queria Paz, o um mundo né, ideal coisas positivas, então todo mundo vem aqui, coloca flores, coloca presentes em homenagem a ele. É bem bonito. Aqui rola, até um salão ao vivo, tem pessoas que mostram seus talentos. <risos> Fica parte. É lindo, tá? E aqui a gente está no lugar considerado mais romântico do parque, que é a Bow Bridge. Muitos muitos casais vêm para cá para renovar votos e muito muito filme também já passou aqui, o outono em Nova York, uma noite no museu. E aqui a gente tá, a gente pode ver tipo, os dois lados do parque e também o prédio que o John Lennon morava. Então? Olha que eu não já. Vamos lá ver? Vamos! Vamos! Né? Vambora, vambora! Nada como uma boa música brasileira para terminar o programa. Gostou do passeio? Adorei! Vamos voltar? Vamos ver? De novo? Vamos. Vamos! Então por isso que eu criei o blog, para as pessoas verem que tem muito mais coisa em Nova York que muita gente não conhece, né? Uhum. Então é muito legal passear aqui, passar o dia com você aqui. Eu adoro adorei ver o show da Broadway. O uh, próximo Aí, é show de... da Broadway. Eu, eu vi, é oh, Homem-Aranha. <risos> nunca vi. Nossa, você gostou? Eu... Nada, sim. Adorei, é um espetáculo. próximo lugar que eu vou escrever sobre vai ser sobre show da Broadway, então. Boa, tá Vou pedir sua ajuda, pode? Fique à vontade. Ok, então só fazer isso. <risos> Foi um prazer? Valeu! Beijo!